Cabine! E aí pessoal, aqui é o Suijin E... né? Vamos trazer filha da puta Mano, porque... Mano, não tem uma pessoa no YouTube que vai gravar E tem uma porra de uma maqueta no fundo E se não acontecer isso com você, vai acontecer, porque é desgraça de, de, de, de quem faz vídeo no youtube e vamos tentar jogar ignore por favor tá pessoal finge que não tem maquita nenhuma ali eu adoro essa música desse mapa uma então, ficar de boa não sei porque mas adoro a música desse mapa Opa. Eu vou virar pedreiro, vou na casa do filho desse filho da puta, os tacando uma maquita na orelha dele. Pra ver se ele gosta.. O filho dele vai falar a mesma coisa de mim. Mas ele vai saber como é que é. Quem grava. Viu? Quem grava as ideias? Quem. quem mexe com maquita às 9 horas da manhã? De sábado, velho. Tem gente que não tem o que fazer. Hum, já tem bônus aqui. Vai, vamos lá. Esse bônus parece do Freshion. Tudo assim. Eita, pô. Corre, cuzão. pegar fruta velho um um carinha lá comentou o, o, que o nome dessa fruta é umpa ou alguma coisa assim obrigado por comentar agora eu sei que o nome da frutinha é umpa só que eu vou chamar de frutinha porque sei lá não vou chamar do que vinha na cabeça primeiro é umpa a frutinha é umpa Eita, quase que eu... que eu vou, mano. Não, que droga, perdi máscara. Aku Aku, Socorro! Você podia morrer, né, é no meu lugar. Acho que esses mapinhas de surf eram os mais daorinhos. Eu nunca vi uma piranha elétrica. que eu vim piranhar semi-automático, igual a sua mãe aquela puta mentira <risos> a brisa maquita filha da puta vai eu não gosto muito dessa partezinha de do, dessa dessa qual é o nome desse porra aí Se surf Eeeeh! É! Filha da puta! Demorou 10 anos pra ativar o comando, mano. Vai comando meu cu. Vai, vai, vai tio. Vai tio Crash. Errou! Errou de novo! Caralho, ah, mas vai encerrar. Vou pegar as caixas. Apesar que esse mapa nem adianta pegar as caixas. Uf, quase que eu morro. Aí viu? Nem adianta pegar as caixas. Por algum motivo. E aí, passamos mais um mapa. Aleluia. Tá desgraçado, só para quando eu terminei aqui. Falo nada. Ih, Crash, ficou ficou moscando aí. Vai, sai, vai. É isso pessoal. Não joinha aí pelo Crash Besgo. Não sei se vocês gostam do Crash Besgo. Próximo episódio é Tipitz. Então, até mais. Fui.